A vida é um sonho acordado. Os sonhos contam histórias e a vida é feita de histórias. Vou contar sobre uma relação entre os chakras, a evolução espiritual e as camadas do planeta Terra. Então a história é assim, o núcleo do planeta, ele é denso, ele é duro, feito de níquel e ferro e sob uma pressão muito grande, de maneira que a temperatura também é muito alta. Envolvendo esse núcleo, a gente tem a camada do manto, ele é mais pastoso. É, a gente vê esse manto na hora que o vulcão espelha lava, sabe, aquele negócio pastoso, é o manto. Acima do manto, a litosfera. Lito é de pedra. Então, tem as rochas, o solo. Acima dessa camada vem a hidrosfera, uma camada de água. Acima dessa camada já vem a atmosfera o ar. E a atmosfera pode ser dividida em três grandes camadas, a troposfera, que é essa camada onde a gente vive mais na superfície, depois a estratosfera, que é mais alta, e a ionosfera, que fica lá para fora. Tomando do núcleo para a periferia, a gente vai tendo essas camadas cada vez menos densas. Né? As moléculas, a matéria é cada vez mais esparramada. E a gente vai tendo também cada vez mais energia, chegando lá em cima, a incidência de energia do sol é muito grande. Se a gente estabelecer isso com um paralelo entre os chakras, a gente tem lá embaixo o chakra básico, que é um chakra mais duro, que ele está relacionado ao cotidiano, ao se manter vivo, né? É, não, não dá para filosofar, você tem que comer, né? você tem que sobreviver. A partir daí a gente vai subindo e, e aí podemos relacionar esse chakra básico com essa parte mais dura, interna do planeta. Depois o chakra sexual relacionado ali àquela parte mais pastosa e a... Litosfera relacionado ao terceiro chakra, que é relacionado ao chakra do poder. Depois disso, da litosfera, vem a hidrosfera. A hidrosfera é a esfera de água. E essa água é que vai fazer ligação entre o que está embaixo e o que está em cima. O sol aquece a água, a água sobe para a atmosfera, né? condensa, cai para a litosfera, ela infiltra no solo, vai sair depois nos ribeirões e no oceano e continua o ciclo dela. Então, a água faz a ligação entre os três chakras superiores, a, então, a troposfera associada ao chakra laríngeo, a estratosfera, Associado ao terceiro olho e a ionosfera, associado ao chakra coronário, olha a vista, legal, né? E olha as montanhas lá atrás, bacana, né? Daqui a gente já vai voltando. E aí então. Bom, mas aí o sol fica para trás, vamos caminhar mais um pouco. E aí então o, o que a gente tem nessa associação é que a água faz a ligação entre os aspectos mais densos da existência do planeta, né, o núcleo, o manto, a litosfera, e os aspectos mais sutis do planeta, a atmosfera. A água faz essa ligação. E o interessante nessa história é que a água ela sempre foi representada é, como equivalente ou representando as emoções. Olha que legal! Associado então ao terceiro chakra, ao, ao quarto chakra, o chakra do coração, que vai fazer a ligação entre os aspectos mais densos do humano e os aspectos menos densos ou mais elevados do humano. Então, a água está para o planeta, assim como as emoções estão para a gente. Lidar com a água do planeta é a possibilidade de lidar com o planeta de maneira mais integral, desde a parte mais física e densa até a parte mais aérea, menos densa. Do mesmo jeito, o coração, estando bem, o chakra cardíaco, ele vai lidar com a parte mais densa da existência e a parte mais sutil da existência. O chakra cardíaco é essencial nesse processo, então, de integração do ser. Assim como a água é essencial nesse processo de manutenção da vida no planeta. Faz sentido ou viajei demais? Forte abraço!